Vamos apresentar a nossa nova cachorrinha, o um novo membro da família, a Ju! Acho que vocês já viram ela nas nossas redes sociais, mas a gente tinha que fazer um vídeo dessa fofura, né filha? Nós vamos responder a tag meu animal de estimação. Vamos para a primeira pergunta. Qual é o nome do seu animal de estimação? Julia. Eu escolhi o nome, gente. Qual é a raça dela? Golden Retriever, dos olhos verdes. <risos> Você tem que falar dos olhos verdes, né? É. Ela tá, ela tá reclamando, ó. Ela não quer ficar com a mãe, né? Não, mentira. Qual é a idade dela? Ela tem dois meses ainda. Ela é bem pequenininha. Quantos cachorros você tem? Nós temos três cachorros. Que é a Julia, Julia, que é Golden Retriever. Aí tem o Arthur, que é um vira-lata. E tem o Lúcio, que é um poker, que é um pudo com, com cocker. É a É quatro. Ai. A quanto tempo você tem seu animal? Nós temos a Júlia Há um mês e pouco É, um mês <risos> A gente tem a Júlia faz um mês, só, gente Como é sua relação com seu animal? De amor é. É, A gente trata ela como se fosse nossa filha é. Né, filha? Mostre situações engraçadas que você teve com ela Essa parte a gente fez vários vídeos, assim, caseiro mesmo E a gente vai mostrar pra vocês agora o que essa bonitinha aqui apronta? É pronta vale assistir Olha onde ela tá dormindo Na onde? No pescoço do papi Tá gostando mãe? Tá? Você vai ter que ficar aí agora até ela acordar, tá bom? Tá sim Vai sim Não pode ela beber, Fernando Júlia, você subiu na cama, Júlia? Você subiu na cama, Júlia? Você subiu na cama da mamãe? Foi, Júlia. Sim. Oh, oh, é você, pobre esposa. É, mas o que é que. Nossa, ela não solta. Não solta, mano. Além daquela hora. Dá essa liqueira, porra. Dá. Dá essa liqueira aqui. Ela de ela deita é, ela deita Solta-se bequeira solta Solta-se bequeira solta. <risos> solta já tá aqui já uns 5 minutos Vai, vai Olha assim Olha o bebê Ela ela que Apelidos que você a chama Eu chamo ela de Ju oh Ju. Oi Ela fica brava comigo quando eu falo isso Chama chamo ela de fofuras De carinha bege Chama ela de vaca <risos> Quando ela apronta é Ô oh, sua vaquinha <risos> Sua vaca fala quando ela é Chama ela de filha Olha o amor dela Bolinha de pelo, Pugenta. Acessórios preferidos e roupinhas dela A Juliana não gosta de vestir nenhum Tipo de roupa Pra colocar um acessório nela é um inferno Porque ela não quer colocar, ela acha que ela é menino Mas acho que o que ela mais usa, o que é mais fácil de colocar É essa daqui, ó Essa coleirinha aqui rosa, tá vendo? Lacinho assim, que eu fiz ó. assim, ela não deixa, mas é o que ela mais fica, né? De boa, é. E tem algumas outras coisas que eu fiz pra ela também, mas não adianta. Ela não usa. Como é a personalidade dela? Louca, ela é louca. <risos> Essa carinha aqui, ó, de bozinha, não tem nada de bozinha. Ela é louca, ela quer morder tudo, ela quer comer tudo, ela morde tudo. Ela tá de boa e daqui a pouco ela fica estressada, começa a latir. Como que ela entrou na sua vida? Ela já tá impaciente, tá vendo? Uhum. Ela já não gosta muito de ficar no colo. Não sei nem como é que ela tá ficando tudo isso de tempo, gente. A minha mãe, ela conheceu um cara na rua, porque minha mãe já tem um Golden, né, a Sofia. E aí esse cara falou que a filha dele tava doando Golden. Aí minha mãe falou assim, tipo... Como assim, doando Golden, gente? Como? Quem é que doa Golden? Aí minha mãe falou assim, não, eu quero, né? Aí a princípio ela não ia ficar com, com nenhum. Só que acabou ficando a Júlia com a gente, a Alice com ela... e e a outra ficou com, com a outra amiga dela, né? Então acabou ficando tudo em família. No começo eu não queria ficar com ela. Só que quem decidiu ficar com a Júlia foi quem, Fernando? Foi a Aline que decidiu. Ah, eu decidi ficar, né? Eu decidi ficar com ela, né, planta Eu foi, não eu, queria eu decidi, ficar. Eu, eu não queria ficar com essa fofura, Porque eu já tenho dois, né? O Lúcio e o Arthur. Aí o Fernando olhou pra ele e falou, não, porque eu tenho, eu tenho. Então, sempre quis ter Golden, né? Desde quando eu era criança, né? sempre quis ter, porque é uma raça inteligente, é uma raça que sabe, ó, o que, o que a gente pede, ó. Julia, vai, é meu pai. dá é bem né pra morder Senta. Ai, que linda, filha! Que linda! Que linda! Dá pra... Nós fizemos também um Instagram para os cachorros, para o Super Turi e para Júlia, que não para de comer meu brinco. <risos> Solta no brinco. Se vocês quiserem ver mais da Júlia e dos nossos cachorros, é só entrar no Instagram, Dogs Casei a gente está postando foto todo dia lá deles. Né, filha? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva nas redes sociais, é tudo Casei e Lasquei. É. E se inscreva no canal para receber atualizações. Fique com um grande beijo e, e até, até o próximo, próximo vídeo. vídeo! Tchau! Ô oh, cachorra!